Em um hospital em um hospital em um hospital 105 funcionários são médicos ou enfermeiros são dois médicos para cada 13 enfermeiros a contratação de três médicos e 11 enfermeiros faz com que a razão de médicos para enfermeiros se tornasse, Aí você vira para mim e fala, meu Deus, esse problema é de quê, galera? Razão, né? E esse problema tem uma coisa muito interessante nele. Porque tem uma coisa muito interessante? Ele deu o total aqui 105, show de bola, e ele deu que são dois médicos para cada 13 enfermeiros. O que, é que a gente ensina? Sempre que fala dois para cada 13, é a razão. Então, esse problema, ele, são duas situações os problemas de razão. Ou ele dá a razão ou ele pede. E esse problema deu a razão, mas também pede a razão. Porque o problema ou dá a razão ou pede. Esse faz os dois. Ele te dá a razão e depois ele pede a razão. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Calma, respira fundo, cabeça de gelo, como diz o Marcão. simbora, que aqui o inimigo não vai agir. O inimigo é o cara da banca, doido pra matar, roubar, destruir, fazer tudo. Mas nós da família MPP vamos vencer. Bora lá, a galera já tá. Fez botou, ó. põe o K. Show de bola, isso aí. ó. Então vamos lá, galera. Técnica R. O que, é que a gente vai ter que fazer, galera? Ele deu a razão e pede a razão. O que, é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar, na primeira parte do problema, o mantra do MPP para as questões de razão. O mantra do MPP para as questões de razão. E na segunda parte, a gente encontra a razão. Porque sempre que pede a razão, a gente encontra a razão. Então vamos lá, beleza? Eu tenho, ó, concorda que eu tenho antes da contratação e tenho depois a contra... antes e depois da contratação. Então, grande importância desse problema é você separar antes da contratação. Show de bola? Vamos aqui primeiro. Antes da contratação. Por quê? Para eu chegar na razão. Depois da contratação, eu tenho que saber quantos médicos e quantos enfermeiros eu tenho, tá legal? Então, eu vou fazer aqui o antes da contratação. Bora lá? Antes da contratação. Qual é o total, galera? O total são 105. Esse é o total. 105 é o total. Show? 105 é o total, beleza? Aí ele diz, ó, dois médicos para cada 13 Dois médicos para cada 13. Opa, travou aqui porque caiu. Deixa eu fazer um negócio aqui. opa Continua. Vamos lá. Dois médicos para cada 13 enfermeiros. que que é isso? É a razão de médico para enfermeiro. Ele falou pra gente a razão de médico para enfermeiro, que é dois treze. Show? Razão de médico para enfermeiro, 2,13. Maravilha? Aí vamos lá. Não se preocupa com depois da contratação. Eu preciso achar primeiro médico e enfermeiro. Aí entra o mantra do método MPP. Quem, ó, vou até aparecer. Quem sabe o mantra do método MPP aí, fala aí, joga no chat. E, Cláudio, que notícia maravilhosa. Terminei suas aulas do curso ontem, meia. Obrigado por tornar mais simples. Obrigado você por estar aqui e junto com a gente. Vamos detonar. Já fez o curso de exercícios que tem no curso da VUNESP? Cai dentro nessa reta final aí. Você vai fazer o primeiro, só o primeiro concurso, vai fazer os dois, como é que vai ser? Mas, ó, já cai dentro, cai dentro, cai dentro do curso de exercícios também, tá? Maravilha, ó. Fernanda, questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Exatamente, Fernanda. Questão que te dá razão, coloca o CAC que vem a solução. Cristiano, questão que dá razão, coloca o CAC que vem a solução sensacional, família. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, olha só. É muito importante. Vem comigo. Você vai vir aqui na razão e vai colocar o canela nela, né? 2K, 13K. Ou seja, médico passou a ser agora 2K, enfermeiro 13K. Galera, a gente sabe que o total sempre é a soma de geral. Então, vai ficar como, galera? 2K mais 13K, Igual a 105. Show de bola? 2K mais 13K igual a 105. Maravilha? Como é que fica essa continha, galera? Vai ficar assim a continha. Ó. Vai ficar 2 mais 13, 15K, igual a 105. 15 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, K é 105, divididos por 15. Galera, ó. Qual é o valor do casinho do meu coração? 105 dividido por 15. Quanto dá 105 divididos por 15? Família, dá 7. Maravilha. Então, esse é o valor do K. Maravilha, esse é o valor do K. O valor do K é 7. Agora que eu sei que o valor do K é 7, eu posso achar a galera que é médico e a galera que é enfermeiro. A galera que é médico é 2K. O que é 2K? 2 vezes 7, que dá... 14. E a galera que é enfermeira é 13K. Como é que é 13K? 13 vezes 7. Quanto é 13 vezes 7, galera? Ó, 13 vezes 7, que dá 91. Show de bola? Ou seja, eu tenho... Eu tenho... 14 médicos e 91 enfermeiros. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora que eu sei quantos médicos e quantos enfermeiros eu tenho... Eu vou pensar depois da contratação. Agora eu vou chegar na resposta. Questão 2 e 1, um, depois da contratação. Show de bola? Depois da contratação. Vamos lá. Depois da contratação, ele quer a razão de médico para enfermeiro mesmo, tá? Quer saber isso. Mas e aí, Renato, como é que eu faço? Galera, quantos médicos eu tenho normal? Eu tenho 14. E quantos médicos foram contratados? 3. Então, não tenho mais 14. Eu tenho 14 mais 3, 17. Quantos enfermeiros eu tenho antes da contratação? 91. E quantos eu contratei? Mais 11. 91 mais 11 dá 102. Maravilha. Agora, eu consigo achar a razão de médico para enfermeiro. Quantos médicos eu tenho no total? 17. Quantos enfermeiros? 102. Maravilha. Ah, Renato, olha aí, ó agora olha para cá, você que fala, eu não sei, eu não sei para que simplificar, eu não vou aprender a simplificar. Também não vai resolver a questão, porque você vai fazer tudo isso aqui, porque você é totalmente capaz, qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio, lógico, desde que tenha acesso ao método MPP. Você vai estar vendo isso, tá? Está vendo isso? Ah, eu tenho que calcular Cara, a gente tem aluno, casos de alunos que te, tem que calcular e passou em primeiro lugar. Gabaritando o raciocínio lógico. Então, assim, cara, a gente tem, conhece. Então, galera, olha só. Olha para cá. Tem que simplificar. Aí a grande maldade é a seguinte: 17, galera, tu vai tentar dividir por 2, por 3? 17 é primo, velho. Número primo. A gente ensina lá no módulo de matemática básica. 17 é primo. Então, aqui, quando tu for simplificar, tu vai dividir por quanto? 17. 17. Porque senão, tu não, senão já teria essa resposta. Pegou a maldade? 17 por 17 dá 1, 102 por 17 dá 6. Então qual é o meu gabarito? Um sexto, marco V da vitória, letra E de Eu vou passar no meu concurso com o método MPP. Bora lá, família! Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado?